Olha Mais aí. Mais um advogado do chato para o chato. Tamo, Tamo junto, junto e obrigado por tudo. Tamo junto, viu velho? Muito obrigado. Sai Lugal. Tá, Você filho. sabe o porquê que a África não tem Globo Esporte Não? Não? Porque tá banido, não sei. Tá banido. Na dúvida aí é ban. Né, tá na dúvida aí a gente já banha.